Por quê? Porque a mulher feia não tenta ninguém. A mulher é uma cavala, gostosona. E não vem olhando para mim com essa cara da senhora, não, porque a senhora também acha um homem lindo, bonito. É que as senhoras são dissimuladas. E a senhora olha os homens e avalia sem nós notar o que a senhora está fazendo. Porque o homem, eu já expliquei isso aqui, o homem a cara de pau, vem uma mulher maneira, ele, a mulher dele está do lado. Deus foi bom com alguém às vezes a mulher até belisca a mulher dificilmente você vai ver uma mulher fazendo assim ó. nossa que homem